Se liga que nesse vídeo eu vou mostrar na tela do meu computador. Eu vou fazer uma entrada aqui ao vivo, né? Que durante, em tempo real, aqui com você, vou mostrar um pouco de como que eu faço algumas análises simples antes de fazer uma operação para que você consiga lucrar aí 50, 100, 200 reais com poucos minutos, sem ter que ficar horas na frente de um computador através do mercado de após-esportivos. Então, fica até o último segundo dentro desse vídeo, não perca nada. <música> Fala soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da tropa milionária, criador do site de análise, criador de vários produtos através da internet e no vídeo de hoje é isso, eu vou compartilhar a tela do meu computador pra você que agora vou mostrar um pouco do que, que eu analiso antes de pegar uma entrada através do, do mercado de futebol virtual e vou fazer uma entrada aqui durante esse vídeo com você, tá? E a nossa meta vai ser lucrar, sei lá, uns 100, 120, 130 reais aqui agora durante esse vídeo com apenas uma única entrada. Isso é para te mostrar que se você quiser, você pode fazer uma boa grana diariamente dentro deste mercado sem ficar exposto, sem ficar uma, duas, três, cinco, dez horas na frente de um computador. Não, com poucos minutos fazer ali as suas... Poucas operações, fazer sua meta do dia e pronto, sair fora do mercado, tá de forma simples Então antes de mais nada, se você gostou do assunto do vídeo, eu quero primeiramente pedir para você se inscrever aqui no canal Antes de mais nada, vou até compartilhar a minha tela aqui com você, olha, eu tô com o um site de análise aqui aberto Porque nós vamos fazer uma operação ao vivo aqui, eu vou te mostrar mais ou menos o que eu vou analisar mas antes de mais nada, ok? Se inscreve aqui no canal agora, soldado, tá? Porque se você de fato quer aprender a ganhar dinheiro com isso, você precisa se inscrever, você precisa continuar atento aos próximos conteúdos, porque eu tenho certeza que eles poderão te fazer ganhar cada vez mais dinheiro aqui dentro. Então, investe três segundinhos do seu tempo aí para você clicar aqui no botão de se inscrever, que está aqui abaixo da tela nesse exato momento, e deixa o seu like, porque o seu like... Me ajuda a entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não para eu gravar mais ou não. É um termômetro para eu saber se eu continuo gravando, tá? Bom, e comece a lucrar ainda hoje no mercado, tá? Se você quiser, entra no meu grupo gratuito. Lá nós mandamos algumas entradas todos os dias. Tem pessoas fazendo mais de 100 reais com as nossas entradas grátis. Tem mais de 30 mil alunos, mais de 30 mil pessoas dentro do nosso grupo gratuito, tá? O link vai estar aqui na descrição Entra lá agora porque tem muito conteúdo e entradas para você lucrar também O link está aqui abaixo, beleza? Bom, vamos lá Agora sim, vamos diretamente para o conteúdo do vídeo Deixa eu compartilhar a minha tela com você aqui agora Vamos para o conteúdo, tá? Então vamos lá Eu quero explicar para você um pouco do que, que eu faço para analisar o mercado Deixa eu aumentar um pouco mais a minha câmera Que eu gosto de ficar um pouco mais visível para você também Enquanto compartilha a minha tela Vou tentar sincronizar de um jeito que dê para enxergar tudo aqui ó. Então pronto, vamos lá uma das principais coisas que eu faço na hora de operar, tá? na hora de fazer uma entrada, ok? Nós não vamos falar aqui nesse vídeo sobre gestão de banca, nem sobre quanto de banco eu devo ter, nem sobre é, né, sobre metas. Nós vamos falar um pouco mais agora sobre a questão de análise. O que, que eu faço na hora que eu vou pegar uma entrada para mim? Separei aqui três pontos para você. Então, primeiro ponto, veja se nas últimas horas, nas últimas linhas ali do mercado, teve grandes sequências sem ambas marcas. Então é o seguinte, eu estou com um site de análise aberto aqui agora agora eu vou ter que diminuir o tamanho da minha câmera novamente tô com o site de análise aberto aqui agora e primeiro ponto tá para você analisar isso aqui você precisa ter acesso a um site de análise Ok então é o seguinte eu vou deixar o link do meu site de análise para quem tá assistindo esse vídeo aqui agora vou deixar o link do meu site de análise aqui abaixo do vídeo tá para quem quiser acessar o site de análise eu vou deixar um link promocional aqui para você de 49,90 por 29,90 o link vai estar tá aqui abaixo do vídeo para você acessar o site de análise beleza Bom, primeiro ponto, vamos lá. Analisar se nas últimas linhas tiveram grande sequência de jogos sem sair, ambas marcam, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela novamente para você aqui agora. Seguinte, ó, se nós pegarmos aqui a Euro, tá? É, a Euro aqui, olha, não sei se eu deixo aberto ou se eu, se eu mudo. Deixa, deixa assim ser aberto aqui. Vamos lá, deixa assim, ó, para ficar mais fácil da gente analisar, ó. Campeonato por campeonato, certinho, tá? A Eurocup neste exato momento... Ela o campeonato tá mais equilibrado, ó. Você vê que não tem uma grande sequência de jogos sem sair ambas marcam aqui na Euro, tá? Quando nós vamos aqui para Sul-Americana, você vê que 3 horas atrás ela ficou uma sequência grande, ó, 3, 6, 9, 10 jogos aqui sem sair. Ambas marcam só que de duas linhas para cá, ela já deu uma equilibrada, OK? Agora a Copa do Mundo, se nós analisarmos friamente, ela já tá um pouco mais perigosa, olha só, tem uma grande sequência aqui agora de 3, 6, 8 jogos. Aqui 4, aqui 4, aqui olha, na mesma linha aqui, olha, que teve 8 jogos aqui, ficou mais 3, 6, 8, mais 2 em cima, 10 jogos seguidos, aqui de novo mais uma grande sequência, então a, eu acho que a Copa do Mundo tá um pouco mais perigosa. Então é um campeonato que eu esperarei um pouco mais para fazer uma entrada. A Premiership também tá. tá. Olha essa sequência aqui, olha, 3, 6, 9, 12, 13 jogos sem sair ambas aqui, aqui embaixo também ficou, mas já tem muito tempo. E nas últimas duas linhas parece estar equilibrando. Quando eu digo equilibrando, é tipo assim, fica dois jogos sem sair ambas, aí vem ambas marcam. Depois fica três jogos sem sair ambas, aí vem quatro ambas seguidos Depois fica dois sem sair ambas e vem um ambas. Fica uma parada mais equilibrada, tá? Não fica aquela grande sequência assim, sem sair ambas marcam, ok? É, então aqui, a, a, a Euro Cup, neste exato momento, é o campeonato que está um pouco mais equilibrado. Na verdade, está até saindo muito ambas marcam aqui na na Eurocup, OK? sei que é interessante você analisar isso, tá? Se tiver grandes sequências seguidas sem sair ambas marcam, tá? Talvez seja melhor você dar uma esperada naquele determinado campeonato. Então, voltando aqui, por exemplo, para tomar noção, na Copa do Mundo, neste momento eu esperaria. Até porque a linha anterior, que é a última linha da Copa do Mundo, olha, ficou muitos jogos, voltando aqui, ó, ficou muitos jogos sem sair ambas marcam aqui na última linha da Copa do Mundo, tá vendo? Então, eu esperaria um pouco, porque pode estar naquele momento que a Beth está tá segurando. Então, o que você precisa entender? O mercado, ele não ficará o tempo todo bom e ele não ficará o tempo todo ruim. Então, você tem que aproveitar o bom momento que o mercado está apresentando, entende? E quando você perceber que ele não está no momento tão bom assim, você sai fora. Para você perceber se o mercado está bom ou não, você precisa de ter acesso ao site. Primeiramente falando, tá? Eu acho que é uma, é uma ferramenta de trabalho, falando para você. Então, ponto. Esse aqui é o primeiro passo. Segundo ponto, o que eu analiso aqui? Faça uma análise básica de tendência de mercado e veja se tem alguma boa oportunidade para os próximos jogos. O que é uma tendência de mercado, tá? Uma tendência de mercado nada mais é do que você analisar algumas, alguns pontos específicos. Tipo assim, ó. deixa eu ver se tem algum aqui agora apresentando isso para a gente entender. Vou dar um exemplo aqui. ó. Na Premiership, nas últimas duas linhas, ela pode nos apresentar isso. Deixa eu deixar no modo compacto novamente aqui, que agora acho que vai ser mais interessante. Aqui, ó. Na Premiere Shipping, deixa eu dar minha câmera para cá. Na Premier Shipping, por exemplo, nós temos aqui uma base para tirar aqui agora, tá? Mas a gente vai fazer uma entrada ao vivo aqui, então vai ser mais fácil de te mostrar isso. Eu vou tentar pegar uma entrada exatamente baseado nisso, ok? Então, pera aí, saiu da tela. Vamos lá, pronto, ó. Então, é o seguinte, o que é uma tendência de mercado? Só para você entender. Digamos que na Premier Shipping você repare, você vai reparar que nas últimas duas linhas aqui, ó. É, você vai reparar que nas, nas, nas últimas duas linhas aqui da Premiere Shipping... Vou de virar a linha ali, né? Vamos pegar as últimas duas aqui, ó. Você vai reparar que o máximo de jogos aqui, olha, que ficou sem sair ambas marcam foram três, ó. Três jogos aqui. Três jogos aqui. Aqui ficou dois. Aqui ficou dois. Aqui ficou dois. Aqui ficou dois. Aqui também ficou dois. Aqui também ficou dois. Também ficou dois. Então, você vai reparando uma tendência. Que a cada dois ou três jogos sem sair ambas marcam, por exemplo, ali saiam ambas, ok? Então o que, que você pode ficar analisando ali? Poxa, eu vou dar uma esperada aqui na, na, na Premiere, vou ficar analisando os jogos aqui dentro da Best 365. Na hora que ficar três jogos, por exemplo, sem sair ambas, vou iniciar uma entrada, por exemplo. Isso é uma tendência, entende? Por isso que é legal você analisar o seguinte, quando o campeonato teve várias sequências de jogos sem sair ambas, como foi aqui ó na Sul-Americana, olha só, teve essa grande sequência aqui embaixo, depois teve outra sequência aqui, você viu outra sequência grande aqui, outra que, novamente, não é bom pegar naquele momento, porque aquele mercado, naquele momento, não está segurando, não está respeitando nenhum tipo de padrão. Mas se nós pegarmos aqui, principalmente, a Copa do Mundo, olha a Copa, olha, teve uma sequência grande aqui, teve outra sequência grande aqui, outra aqui seguida, tá? Então, vários jogos consecutivos sem sair ambas. A Euro, por exemplo, está totalmente equilibrada neste ponto. Ó. Se nós pegarmos aqui as últimas... Sei lá, nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da Euro aqui O máximo de jogos que ficaram sem sair, por exemplo, aqui foram quatro Então é uma tendência uma tendência bem legal de operar aqui na Euro Analisando somente isso que eu tô falando aqui Só que tem outros pontos importantes que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Então vamos limpar tudo aqui novamente Vamos voltar aqui Então beleza, tá? Faz uma análise básica ali de tendências para analisar o mercado E outro ponto importante que eu recomendo é Analise o número de gols na, que, Se o número de gols está na média, Tá? Então vou dar um exemplo pra você aqui, vamos pegar aqui um, um campeonato, se bem que agora acabou de virar linha, não vai ter, ter para ter, ter uma base pra gente aqui agora. Só que tem momentos dos jogos, você vai reparar aqui, olha, que os jogos tem uma média de gols, 46, 46, 48, 48, 43, 53, 42, 50. Então tá numa uma média ali, vamos colocar uma média ali de 43 gols, né? Às vezes tem um pouco menos, às vezes um pouco mais. E aí, digamos que o campeonato aqui na, na, na Euro, por exemplo, digamos que a Euro chegou aqui, ó, nessa linha aqui, tá? Digamos que a Euro chegou nessa linha aqui, ó, já tá mais a metade, já tá nessa altura do campeonato aqui, e digamos que ainda, por exemplo, só tiveram, sei lá, 25 gols, ok? Só tiveram 25 gols. E a média que nós temos aqui é de 43. Então, o que isso quer dizer? Que aqui para frente, por exemplo, tem grande possibilidade de sair mais gols, entende? E aí... Pode, por exemplo, talvez você fazer uma entrada em over 2,5 Aí pode, por exemplo, fazer uma entrada em ambas marcam mesmo Pode fazer uma entrada, por exemplo, em, talvez, né, tipo, mais 5 gols E por aí vai, e aí vai de acordo com o que você está analisando No nosso caso aqui, ambas marcam, tá? Então sempre analisa a minha média de gols Agora, por exemplo, digamos que chegou aqui, ó, na metade da linha E já saíram, por exemplo, aqui, ó, chegou aqui mais ou menos na metade da linha E já saiu, tipo, 40 gols a tendência é que da metade pra cá comece a vir muito under 1x0, a 0x0, a 0x0, a 0x1, sabe? Comece a vir sequências de jogos com menos é, gols, como mais ou menos aqui, ó. Olha só pra você essa linhazinha aqui embaixo, ó. Deixa eu compartilhar a tela pra você aqui novamente. Pega aqui, ó. Olha essa linha aqui embaixo aqui, se você pegar, deixa eu tirar minha câmera, que minha câmera tá tampando aqui, ó. Olha o você aqui embaixo, ó. 0x1, 0x1, 0x0, 1x0, 1x0, aí vem 1x3x0 aqui, depois 1x0. 1 a 0, tá vendo? Então tem sempre que analisar esse ponto, tá? Analisar sempre a média, ok? E aí você pode ver o seguinte, ó, nessa linha mesmo aqui, ó, ela segurou muito gols, né? Segurou muitos gols aqui até um pouco mais da metade. Passou da metade o que aconteceu aqui, olha. Começou a vir 3 a 2, 3 a 1, 4 a 1, começou a sair goleadas, ó. Entende? Porque ela solta. Então é, é sempre bom analisar esses pontos aqui também. Tá bom? Então beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar aqui uns minutos. Se eu perceber uma tendência de mercado aqui agora, alguma possibilidade de fazer uma entrada, nós vamos fazer uma entrada juntos aqui agora e lucrar aqui ao vivo aqui durante essa aula aqui para vocês verem. Beleza? Então vamos aguardar aqui assim que aparecer, a gente já volta aqui para. Soldados, olha só, apareceu uma oportunidade aqui agora. Deixa eu compartilhar minha tela já com vocês aqui para ficar mais fácil. Ó, tá terminando o jogo aqui agora na Sul-Americana, esse jogo do minuto 43. Está terminando nesse exato momento. O que, que acontece aqui, O que, que eu analisei aqui, tá? Pra estar tá mostrando pra vocês. Primeiro ponto, ok? Vamos lá, que o jogo vai começar agora, então eu tenho que fazer a entrada aqui, ó. Nós vamos fazer a entrada do minuto 46 ao minuto 52, tá? Qual que foi a análise feita aqui rapidamente? Análise de tendência. As últimas duas linhas, nas últimas duas linhas aqui, o máximo de jogos que ficaram sem sair, ambas marcam, foram 4 jogos, ok? E neste momento, acabou de ficar 4 jogos sem sair, ambas marcam aqui, ó nós vamos pegar uma entrada aqui deixa eu fazer a entrada primeiro antes que acaba o tempo nós vamos tentar lucrar aqui mais ou menos 130 reais aqui um pouco mais é né? um, um, um 120 reais, na verdade de lucro aqui porque a hora é 1.90 nesse jogo tá então quanto mais a gente já tá esperando o jogo começar vamos aqui voltar para a tela aqui ó outro ponto de análise que eu fiz aqui ó rapidamente olha só para você ver a número de gols nas linhas a linha atual neste exato momento tem apenas 26 gols, olha a linha de baixo, 55, 53, 45, 46, ou seja, já estamos iniciando aqui os últimos jogos da linha, e tá muito abaixo do normal, tá muito abaixo da média, então tente-se também nos próximos jogos aqui, saíram, ambas marcam, tá? E aí já tá quatro jogos sem sair ambas, o máximo que ficou aqui também foram quatro, né, nas últimas duas linhas, e a média de gols bem abaixo do normal, então vamos acompanhar aqui, ó, começou o jogo já... 0x0. Belo Horizonte é o Galo, hein? É o meu galão da massa que tá jogando ali, ó. Ó, um gol. Tá vendo? Já saiu um gol do Galo já. Vamos ver se vai ser o segundo pra fora. Agora, se... Aliás, não foi um gol do Galo, não. O Galo tomou o gol, né? O Galo tá de verde. Nada a ver, bicho. Ó, pode sair o segundo gol agora do Montevideo ali. Se sair um gol do time de verde, nós já ganhamos essa aposta, tá? Aí nós já fazemos o lucro já. Vamos ver aqui se vai sair... Acabou o primeiro tempo, 2x0, precisando de um gol aí do Belo Horizonte, que é o Atlético, que não tem nada a ver ali de verde, né? Sem sentido algum, o time sai de verde. Ó, pra fora, e não deu, acho que não deu um chute, né? Pelo menos, acho que não teve um chute sequer aqui, então acho que na hora que ter um chute também vai ser o nosso gol, o nosso green aí. Ó, novamente ataque do time de Montevideo. bola para fora aí ó agora o ataque agora o gol do Green vamos ver se agora vem um gol do Green gol bateu o Green ó vai aparecer aqui no alto da tela já na hora que a aposta encerrar né já vai bater já vai mostrar aqui o resultado para gente ó então fizemos aí 120 reais, basicamente basicamente uma única entrada de primeira que bateu essa daqui para gente tá <coughs> Ó, vai aparecer aqui na tela. Aqui, aqui geralmente aqui nesse cantinho onde tá setinho aqui, ó, Já aparece. lá, apareceu. Já retornou já o valor pra gente. Então o que acontece? Novamente, só frisando para você o que eu fiz de análise aqui nessa, nessa, nessa entrada então, tá? Presta atenção. Nas últimas duas linhas, o máximo de jogos que ficaram sem sair ambas foram quatro. Ok? E eu percebi aqui que na sul-americana aconteceu a mesma coisa, né? Acabaram de ficar quatro jogos aqui sem sair. Não atualizou aqui ainda não. Então, ou seja, já, já tinha uma grande tendência de sair do, do minuto 46 pra frente. Só que também, outra coisa que me chamou a atenção foi o número de gols que tá bem abaixo da média aqui, tá? Tá bem abaixo da média. Então, é bem capaz que nas próximas linhas aqui saiam mais ambas marcam ou saiam mais goleadas. Por exemplo, 4x0, 5x0. Mas acredito que saiam mais ambas marcam aqui pra quê? Pra que essa linha, pra que esse número de gols entre um pouco mais na média aqui agora também, entendeu? Então, assim, com o simples... É, com simples análise, com um com, com olhar um pouco mais, como que eu posso explicar? Um olhar um pouco mais filtrado dentro do site aqui, você consegue, tá? Fazer um grande resultado, ok? Pra gente finalizar aqui agora, eu quero deixar pra você o seguinte, tá? Pra separar aqui os curiosos, pra quem de fato quer aprender a ganhar dinheiro dentro deste mercado, tá? De, gastando aí alguns poucos minutos do dia, como eu mostrei pra vocês aqui agora, né? A gente fez alguma análise simples aqui agora, acabamos de pegar um green aqui Durante essa aula aqui, fiz mais de 120 reais. Então, imagina você fazer aí, por exemplo, para você mais de 120 reais todos os dias, assim, 5, 10 minutinhos. Pensa, com uma operação apenas, vamos colocar menos. Se você fizer 50 reais por dia com apenas uma operação, assim, sem correr muitos riscos, você tem aí 1.500 reais no final do mês. Seria interessante para você ou não? Então, bom, para separar aqui, tá? Ah, os curiosos, para quem de fato quer investir em conhecimento, quer de fato aprender a ganhar dinheiro com isso, é, eu separei uma aula ensinando um, um outro padrão aí já é um padrão mesmo que bate muito geralmente aí sempre na casa de 95 100% no dia geralmente é, dentro do mercado tá então sem assim, tem alunos por exemplo mandando prints para a gente todos os dias de 100 de 200 de 300 reais seguindo esse padrãozinho que eu vou liberar para você que agora só que seguinte só assista esse vídeo só acesse essa aula se de fato você é uma pessoa que quer aprender mais quer ganhar dinheiro este mercado, tá? Se não for, não precisa nem acessar, para ser bem sincero pra você, ok? Então assim, pra separar os tubarões, vamos dizer assim, das sardinhas, né? Os curiosos pra quem quer de fato é... ganhar dinheiro com isso, eu deixei o vídeo oculto Aqui no meu canal do YouTube mesmo. Ele tá oculto. Então somente quem clica no link consegue acessar esse vídeo. nele ensina um padrão. No qual você pode aí lucrar 50, 100 reais todos os dias que você quiser aí, basicamente. Com poucos minutos, tá? Sem precisar ficar horas na frente do um computador. Então o link desse vídeo oculto está aqui abaixo do vídeo. É o primeiro link aqui abaixo. Então só clica no link desse vídeo se você de fato quer aprender mais padrões. Quer aprender mais sobre análise e ganhar dinheiro. Com isso, ok? O, o vídeo vai estar aparecendo aqui na tela para você também. Basta você clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora para você ir para esse vídeo oculto ou clicar aqui no link que está abaixo do vídeo para você acessar neste exato momento. Beleza? Então, no mais, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se embora assistiu o vídeo oculto, tamo junto. Valeu, soldado. Até mais.